Olá, tudo bem? Leandro Fonseca aqui, consultor e especialista em marketing digital, graduado em marketing, CRA 001926. Estou trazendo esse vídeo para te falar um pouco é, sobre como ter sucesso no marketing de relacionamento, marketing digital e como se manter uma constância é, no teu business, no teu negócio. E o mais importante disso tudo, é, dentro das várias é, variáveis, das várias situações que vão ser é, que vão ser postas para você durante o desafio que é a construção desse negócio, um desafio é, muito gostoso, muito saboroso, que vai te trazer resultados sensacionais, é você manter a constância. Como que você mantém a constância e, e alavanca o teu negócio em uma velocidade muito rápida? Primeiro de tudo, eu acho que é a questão da, das coisas mais simples né, que você vai fazer que seja mais fácil de replicar. Né, o simples e o replicado. O simples e o replicado. O pilar muito importante disso é você é, ser uma pessoa responsável, o patrocinador responsável. Aquela pessoa que estuda é o negócio, aquela pessoa que entende de negócio e do negócio, aquela pessoa que sabe o que são os produtos, aquela pessoa que usa os produtos e tem propriedade do negócio para poder passar firmeza na hora de oferecer é, o, o teu business, na hora de oferecer a oportunidade, essa Oportunidade fantástica que é o marketing de rede, marketing de relacionamento, que você começa de baixo e chega ao topo, numa velocidade explosiva. Bom, é, a dica que eu deixo para você é que você seja um patrocinador responsável. É muito importante você ter responsabilidade pelas pessoas que confiaram, que acreditaram em você. Elas entraram no marketing de relacionamento, marketing de rede, né? É o marketing de relacionamento. Então, você traz as pessoas com as quais você se relacionou. E elas vêm é, porque você está tendo resultado, porque você está apresentando uma proposta é, que é boa. Então, você tem que ser aquela pessoa responsável, patrocinadora responsável. Quando você é essa pessoa que é um patrocinador responsável, você tem responsabilidade para essa pessoa, essa pessoa tem de ser um patrocinador responsável. E aí que entra a coisa simples e replicável. Se você não tem responsabilidade, você faz as coisas... É, não com profissionalismo, provavelmente as pessoas é, se espelharão e você vai estar replicando o não profissionalismo. Então seja um profissional do marketing de relacionamento, é, replique é, essa forma de, de ser profissional em tempo parcial. Eu desenvolvo a minha atividade de marketing de relacionamento em tempo parcial, tenho outras atividades e sempre passo para as pessoas, é, para a equipe que está junto comigo, é como fazer essas coisas e que elas são muito importantes nas nossas vidas na vida saudável do nosso negócio. Então super dica de hoje, é, faça o seu patrocínio, o seu patrocínio responsável, replique isso é, com a maior facilidade para que as pessoas peguem é, com mais tranquilidade, repassem é, no processo de construção do business que você logo vai ter uma ascensão muito rápida dentro desse negócio fabuloso que é o marketing de relacionamento, marketing de rede. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.